Fala galera, seja bem-vindo, meu nome é Claudio Félix Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito interessante na bateria Chamado notas fantasmas Ou notas de volume muito baixo Na minha opinião, isso é... é um dos assuntos ah, Mais legais de se estudar na bateria Porque você consegue colocar isso em tudo que você toca Desde levada, groove, viradas, solos é interessante falar que nos rudimentos, todos os rudimentos que tem acentuação você vai achar a nota fantasma, né? naturalmente quando você tem uma nota acentuada no rudimento, todas as outras já são fantasmas, né? só para lembrar o que é nota fantasma. Essa nota que a gente toca tão baixo, que a gente ouve mais o som da esteira da caixa que o próprio som do ataque. Né? Acentu... A nota acentuada, nesse caso, para mim, seria uma nota normal, né? Uma nota de... tá tocando um groove. Isso seria a nota fantasma. É... Isso é importante para enriquecer o teu som o que a gente chama de dinâmica, de colorido, né? que faz com que o som tenha essa, essa, essa mudança no que você está tocando no, num todo. Isso acrescenta muito na, na riqueza sonora do, do que você toca. Né? É um exercício que você pode começar a fazer para você adquirir o controle das notas fantasmas com a nota acentuada, é você tocar um grupo de quatro notas ou semicolcheias, pode pensar em quatro notas. E você vai acentuar uma nota de cada vez. Tá? Uma coisa, se, antes de prosseguir, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like, porque isso é importante para movimentar o canal. Tá? Se você não gostar, também dá dislike, não tem problema nenhum. Tá? Então, voltando ao exercício, é, você pensa em quatro notas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vou começar tocando essas notas como notas fantasma, nota baixa. Né? Uma coisa interessante a, a se pensar na hora que você executa uma nota fantasma é que você não levanta muito a baqueta. Existe uma medida que ela não precisa ser precisa, mas você pensa numa distância de três dedos da baqueta para a pele. Tanto a ponta da baqueta, quanto o corpo. E você toca a partir daí sem levantar a baqueta, sem preparar. Você consegue ter um, um volume mais, mais controlado, mais parecido. Né? A gente não consegue ser igual a uma máquina e nem que a gente nem quer ser. Mas você acaba conseguindo, quando você pensa nisso, você tem as notas mais controladas. Então você vai pensar nesse grupo de quatro notas. Eu vou começar acentuando a primeira. Uma coisa legal de se falar é, que é o seguinte: na acentuação não tem força. É simplesmente a altura que você levanta a baqueta e você toca. Né? Se a nota fantasma ou nota baixa eu toco aqui. A nota fantasma, eu vou levantar minha mão e vou tocar assim. Isso tudo, pessoal, não precisa ter uma precisão de máquina. Isso é mais para você marcar como é que você faz o movimento e tem uma sonoridade melhor para você tocar. Uma sonoridade é, é mais, é, a gente chama, chama, equalizada, mixada. né? É O que é para ser baixo é baixo, o que é para ser alto é ser alto. Então eu vou começar agora acentuando com essa movimentação que eu passei para vocês a primeira nota. Ó. Um, dois, três, quatro. Repare aqui, só subo com a mão para acentuar só a primeira nota. É um exercício que você não precisa pensar em velocidade. Você pode fazer é, lento só para você treinar a, a diferença do volume das notas. Agora eu vou fazer isso com a segunda nota. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vou acentuar a nota do 2. 1, 2, 3, 4. 3 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 agora vou fazer com a terceira nota: 1, 2, 3, 4 aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, 4 1 2 três, 4 1 2 três, 4 1 2 três, 4 1 2 três, 4 1 2 três, 4 1 2 três, 4 1 2 três, 4 1 2 três, 4 1 2 três, 4 1 2 três, 4 1 2 três Agora eu vou sentar a quarta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você pode fazer o uso do metrônomo para você fazer isso, mas eu aconselho que você faça com o teu pé esquerdo e depois você coloca o metrônomo, tá? Eu vou fazer usando o pé esquerdo como se fosse o meu tempo e aí vou tocar as quatro notas. Acentuando uma de cada vez, tá. Agora a segunda, agora a terceira. Agora a quarta é muito importante, pessoal, é a gente prezar pelo, pelo controle uh, das notas para que a gente não fique. É, com um movimento descoordenado. Então para fazer isso a gente precisa ter essa, essa marcação da altura da baqueta. O máximo que você conseguir fazer perto disso que eu falei dessa altura aqui de três dedos vai te ajudar a ter um som é, é, bem parecido nessas notas e na acentuada levantando a mão. Tá? Esse é um exercício maravilhoso para quem nunca estudou isso, apesar de ser super simples, mas te dá muito controle para você fazer isso. Depois, o que você pode fazer é tocar as notas e aleatoriamente você acentuar em algum lugar, onde você quiser, com ambas as mãos, mas mantendo as notas fantasma lá embaixo, sacou? rudimentos, você vai achar esse tipo de aplicação, os paradidlos é um exemplo clássico disso, onde a gente vai achar muita mistura de nota fantasma acentuada, single paradidlo, certo? E aí, o que, que você pode fazer? Você pode começar a distribuir isso para bateria também, manter as notas fantasmas aqui na caixa e procurar acentuar entre tons, surdo e prato e bumbo, de repente, tipo isso aqui, ó. Eu fiz uma mudança aqui, você viu que eu toquei toque duplo, né? Saí do simples, fui pro duplo. Mas eu tô pensando nessa dinâmica de manter a nota fantasma na caixa e acentuado pelos tons. vira uma bola de neve, porque a gente pode tocar muita coisa com esse tipo de exercício. É, é interessantíssimo a gente criar levadas pensando nisso, né? se você toca um groove normal, né é legal no meio dessas notas do hi-hat, né você aplicar algumas notas fantasma, E eu continuo usando o princípio da nota baixa ser tocado com essa posição e a alta. Ah. Eu tô usando um abafador aqui na caixa, que é um travesseirinho de areia da Skin, que eu sou patrocinado Eu tenho um nome em inglês que eu não lembro agora é, Quanto menos abafado você usa a caixa, mais ressaltado você vai ter as notas altas Porque você não vai ter nada abafando Tá vendo? Agora ficou com ressonância E aí cara, se você não trabalha as notas fantasmas com precisão a possibilidade disso ficar um bolo de nota, ao invés de ficar bem diferenciado, é muito maior, entendeu? Eu não gosto de abafar muito a caixa. Eu abaixo, abafo ela um pouco. Depende do que eu vou tocar. Às vezes eu não abafo nada, mas normalmente eu tiro só essa, essa sobra aqui pra mim é indesejável. Sacou? A riqueza que uma nota fantasma dá ao teu som, bem tocado, é, bem aplicado, é, é uma coisa assim, muito diferente de você é, não fazer ou se fizer mal feito. Então esse simples exercício de ficar tocando nota fantasma e acentuar, primeiro pensando nas quatro notas depois aleatoriamente, pode te ajudar a criar muitas coisas no instrumento e aplicar esse tipo de coisa dentro das coisas que você já toca. Entendeu? Nota fantasma para mim é, é essencial no meu som. Em tudo que eu toco vai ter nota fantasma. Desde de um simples groove como esse que eu fiz, até tocar jazz, por exemplo. Sei lá, baião. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Fiquem ligado aí que vão ter novos vídeos aí no canal. E a ideia é sempre essa, fazer um estudo com que a gente possa compreender e aplicar na nossa música. Beleza? Até a próxima. Tamo junto.